com esse robô você vai ter mais venda no cartão automático menos boleto e os boletos que for que forem gerado vai ser de alta conversão fala galera beleza trazendo para vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar do robô milionário tá galera então eu vou fazer um passo a passo aqui de vocês como que vocês vai programar esse robô milionário onde ele vai fazer automação de todos os comentários de todos os seus posts ou publicação ou anúncio tá galera então eu vou fazer uma conta secundária aqui porque eu tô testando na minha conta principal e está dando muito boa e eu não quero mexer para atrapalhar então eu quero fazer os testes primeiro então eu vou trazer já para vocês de primeira mão aqui essa sequência que eu estou fazendo eu vi um vídeo é, da pessoa explicando e tal, como que funciona mais ou menos, mas eu peguei, adaptei, trouxe para minha realidade e tá excepcional, galera Eu mudei algumas estratégias ali, onde eu consigo ter mais venda no cartão, mais venda no cartão, menos venda no boleto E os boletos que estão sendo gerados, galera, tá sendo de alta conversão, meu Deus do céu, tá muito bom, galera, então já vai deixando um like aí que esse vídeo tá merecendo, tá galera? Já compartilha para todo mundo porque porque tá excelente, galera. Então vamos lá, o passo a passo aqui no mini chat, em vez da gente utilizar é, o mini chat para mandar mensagem receber mensagem, aquele automação do Messenger ali, né? A gente vai configurar ele para o quê? Determinadas palavras que o usuário comentar no nosso post, na nossa publicação ali ou no nosso anúncio, que nem no meu caso, eu tô com três anúncios rodando. E qualquer, qualquer das palavras que alguém comente é, no meu post, automaticamente a pessoa já recebe uma mensagem do meu bot. Ali eu tenho algum é script bem pouquinho, se eu não me engano é 3, 4 linhas ali que eu escrevo e já mando o link para a pessoa. Então tá muito simples e muito fácil. É quase 100% de aproveitamento que quando a gente via para a pessoa, ela clica, tá galera? Então a gente vai vir aqui, ó tá aqui na ferramenta, main chat, tá? É, tá do lado esquerdo o chat acho que minha fotinho tá atrapalhando aí Mas aqui eu acho que vai dar pra, pra clicar, ó. Aqui eu acho que vocês estão vendo aqui, ó Vai ter Home, audiências e Grow Tools Você vai em Grow Tools Provavelmente aqui deve estar tá alguma coisa, você apaga tudo e deixa limpo, tá galera? Aí você vai colocar aqui, ó New Grow Tools Eu acho que é assim que se pronuncia Aqui embaixo, ó Você vai vir em Facebook Comments 2.0, tá? Espera ele carregar Aqui galera, você pode, pode fazer o que você quiser, tá vendo? Aqui ó, é, selecionar o post, aqui você pode selecionar o post, ou oh, aqui embaixo, tá galera? Aqui ó, selecionar o post, galera, você pode, ó, aqui ele já vai me dar o, o, os posts mais recentes, aqui ele vai, Para me conectar a página lá certinho, é, se eu quero conectar outra página, aqui ele vai dar todas as publicações, todas, todas, todas, todas mesmo, e aqui galera. Caso, lembra que a gente faz muito aquele dark post? Então você pode colocar o ID dele aqui que ele já puxa direto, tá galera? E eu vou dar uma dica excepcional daqui a pouco para como vocês vão fazer para converter, é, ter menos boleto, tá galera? Aí aqui você seleciona o, o post que você quer. E aqui embaixo você vai colocar o que que você quer que a pessoa digite. Vamos supor que a, é, você quer que a pessoa digite é, quero. Toda vez que alguém digitar quero no seu, no seu anúncio que você é, publicou aqui Que você selecionou é, Automaticamente o bot já vai entrar em contato com ele e já mandar o que, que você quer, tá galera? Então eu vou colocar aqui ó. vou colocar aqui eu quero maiúsculo Espaço eu quero minúsculo Eu quero só com o E maiúsculo Agora eu só com E Galera, eu vou deixar é, certinho. Eu não lembro, eu coloquei várias variações. De eu quero, sim, eu quero. Então, assim, galera, você, é, eu estou fazendo para amostra que a maioria dos encapsulados hoje em dia trabalha muito com essa, essa estratégia de amostra, tá, galera? A gente vende uma amostra para é, tentar fazer o upsell ali e vender o kit, tá, galera? Então, muita gente está vendendo amostra. Então, mesmo se não for para encapsulado, você pode vender pra, pra infoproduto. Vamos supor que você tem um treinamento de, de receita, né? Um treinamento onde você explica várias receitas ali, diversos pratos bonitos e tal. E você quer fazer essa estratégia. Funciona, você dá uma isca, você, você pega a isca de um e-book totalmente grátis e envia para ela dessa mesma maneira. Então, você vai enviar um e-book totalmente grátis e tentar fazer um upsell. Lá na frente do seu treinamento, tá galera? Então funciona pra qualquer nicho E eu dei uma modificada nesse, nesse bot aqui, milionário, galera E tá excepcional, tá? Aí você vai vir aqui, ó Pronto, é só isso que você precisa, né? Você só pega as variações dos, do, das palavras que você quer que... Das palavras que você quer que a pessoa comente Aqui você não precisa fazer nada Você vai aqui, ó Opt win Aqui você vai ter que dar um, sa um save aqui que na hora que você editar, ele vai pedir para salvar. Então, você já salva aqui e edita já. Aqui, ó. Aqui é a mensagem que vai aparecer para a pessoa. A gente vai editar aqui, tá, galera? Ó, ela já tá online. Se a pessoa digitar sim ou quero naquela publicação, já vai receber essa mensagem aqui. Mas que a gente troca, tá bom? Aí a gente vai colocar aqui a seguinte mensagem. E daqui a pouco eu já mostro o pulo do gato, galera. Vamos apagar aqui, né? Eita Olá, vamos supor que é Fernanda. Olá Fernanda, tudo bom com você? Espero que sim. É... Vou lhe enviar o link. Não. Clique no botão abaixo para solicitar sua amostra. Simples assim, galera. Simples. É, olá, Eu coloquei o nome aqui como Fernando. Olá, Fernando. Tudo bem com você? Espero que sim. Clique no botão abaixo para solicitar sua amostra, ou para solicitar seu e-book, para solicitar o que você quiser aqui, tá, galera? Eu estou dando o exemplo da amostra, beleza? Aí aqui a gente vai colocar o pulo do gato aqui, ó. Eu... Eu quero a amostra. Ó, aí aqui você vai colocar o link do, do site, tá? Aqui, galera, ó o pulo do gato aqui. Ó. Aqui, o que, que você vai fazer? Você vai colocar o link de afiliado ou o link da sua página onde só tem... O check out de cartão Tá galera, somente o check out De cartão, o porquê, eu vou explicar Já já, aqui vai o check out De cartão, ele não vai ter boleto Nesse, nesse link aqui, tá bom Porque é nos que vai, vai ser gerado os comentários Então a pessoa colocou sim, eu quero Ela vai receber essa mensagem que só tem O check out de cartão, não tem boleto Tá, aí beleza Aqui você deu ok, aí você vai Adicionar outro botãozinho aqui ó. Aqui que você vai colocar o quê? What's ah. Vou colocar o WhatsApp aqui mesmo, aí ah, aqui você vai colocar o link do seu Whatsapp, tá? Vamos supor que aqui é o Whatsapp, o link do seu Whatsapp aqui, Vamos supor que você colocou aqui o Whatsapp, beleza? Agora vamos na estratégia. Beleza. Aqui tem o link da sua amostra, onde só tem o checkout de cartão. E aqui tem o um WhatsApp. O, que, que, vai, o que, que vai acontecer aqui, galera? Todo mundo que chegar no cartão e tiver cartão e tiver interessado naquele produto, ele vai comprar. Quando a pessoa tiver interessada e não tiver o cartão, o que, que ela vai acontecer? Ela pode voltar na sua página aqui e chamar você no... WhatsApp perguntar: Olha, eu fui, cara. Essa estratégia tá dando muito, mas muito resultado mesmo, tá? Galera, tá sensacional. Aí a pessoa chega e fala assim: Ó, eu vi que lá não tem a opção de é, comprar pelo boleto e eu só eu não tenho um cartão, só tem um boleto. Aí, como você tem o link do checkout, tanto do boleto quanto do cartão, você vai lá e envia para ela o checkout somente do boleto ou vice-versa, ou manda dos dois ali que ela vai escolher qual que ela quer pagar. Nisso, galera, a conversão está muito, mas muito alta mesmo, tá? Porque a pessoa que chegou até o final, voltou e conversou com você referente ao boleto, ela tá muito quente a pagar. É quase 100% de chance de conversão, tá, galera? Galera, sem brincadeira, só essa estratégia que eu fiz aqui, minha conversão saiu de 20% para 45% dobrou galera dobrou a conversão de boleto só fazendo essa estratégia galera essa estratégia tá muito mais muito boa porque não precisa você é, modificar nada na sua campanha nada na sua estrutura simplesmente você adiciona esse robôzinho para toda vez que alguém comentar porque algumas das vendas vem pela pelos comentários sim galera essas vendas que acontece que não marca lá no Pixel ela sai pelos comentários se você deixa o link entendeu então, assim, essa estratégia está excepcional. Ah, é só você vir aqui em cima, aqui, ó, e publicar. Pronto, acabou, ela, tá publica ela já foi publicada. Se a pessoa digitar assim, eu quero, eu quero, eu quero diversas, é, colocar eu quero com diversas variações, qualquer pessoa que comentar ali vai estar tá recebendo essa mensagem automaticamente no message, tá, galera? Se ela não tiver, ela não vai receber. Mas, assim, essa estratégia de robô é, milionário, Tá muito, muito show mesmo, tá, galera? Ele deu um erro aqui porque eu acho que tá com um problema na conexão. Mas é só você publicar que vai dar certo, galera. Se esse conteúdo aqui fez algum sentido pra você, não esqueça de dar aquele joinha, galera. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Espero ter ajudado e até a próxima, hein?